Você aceitaria uma nota de 4 reais? Faria tratamento de canal sem anestesia? Compraria gato por lebre? Embarcaria em canoa furada? <risos> claro que não. Então, não deixe que de a vaca vá para o brejo. Comprar, vender ou alugar imóvel só com o corretor de imóveis. Sistema Cofesse Cresce. Pelo corretor de imóveis. Em defesa da sociedade.